Boa tarde a todos, senhor deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, embaixador Norberto Moretti, em nome de quem cumprimento todos os demais integrantes da mesa, senhores parlamentares, senhores diplomatas, colegas, amigos, antigos e novos amigos, novos Veja aqui o Ronaldo, que nos conhecemos desde o Jardim da Infância, é sempre um prazer te, te rever, e, e todos nós que temos, é, nesses últimos meses, trabalhado aqui tão intensamente é, por essa nova é, aventura na, na promoção do, do agronegócio. É uma enorme satisfação para mim poder fazer a abertura desse seminário, é um projeto que já alimentávamos há algum tempo, junto com o é, deputado Alceu Moreira e toda a frente parlamentar do agro, eu tenho certeza de que o, os painéis que vão ser apresentados aqui darão uma visão muito importante daquilo que nós é, estamos chamando a diplomacia do agronegócio. A, a relevância desse tema se vê refletida no, nos palestrantes presentes aqui hoje, são expoentes da negociação comercial, da promoção dos negócios e da imagem é, do agro, tanto aqui no Itamaraty, quanto nas entidades públicas e privadas, junto às quais nós temos desenvolvido essa visão Comum. Essa diplomacia do agro é um projeto conjunto, é um projeto do governo, e dentro do governo é, do Ministério da Agricultura, do Itamaraty, é, de, de outros órgãos, sobretudo desses dois, mas de todo o governo, é, dentro do Itamaraty também da, da Apex, é, e também, sobretudo, é um projeto dos produtores, do setor privado, de todos aqueles que se mobilizam por esse setor, dos pesquisadores, dos que acompanham na imprensa o, o agro. É um projeto realmente conjunto, acredito, de, de toda a sociedade brasileira, e é um exemplo, eu acho, do que podemos fazer no nosso país. O da CNA, evidentemente, com um grande destaque, temos tido um, um contato excepcional com a com a CNA e com outras entidades agrícolas eh, e, e do agronegócio. Eh, ainda antes da posse do presidente Bolsonaro, eu, eu anunciei que a gente daria uma atenção aqui no Itamaraty muito especial uh, ao agronegócio, numa escala que eu acredito uh, sem precedentes, e uh, estamos fazendo de tudo para cumprir uh, essa promessa. Nós criamos um departamento específico para esse tema no Itamaraty, o departamento de promoção do agronegócio, que... Uh, Além de incorporar eh, diferentes setores antigos, aquele de política comercial e outros de promoção comercial, eh, tenta trazer uma uma nova filosofia, eh, não só por essa conjunção de temas, mas por uma disposição eh, de atuar eh, de maneira eh, incisiva e direta na na promoção do agronegócio. Por isso que a gente fez questão de usar esse esse tema de promoção. Né? Fazer acontecer, fazer as coisas acontecerem, eh, e não só eh, acompanhar, digamos, a evolução dos temas, mas tentar estar eh, avante do, dos temas. Eh, e isso tudo em linha com a determinação do presidente Bolsonaro. Eh, nós nos temos empenhados para que essa diplomacia do agro seja um, um dos traços distintivos da, da política externa do presidente. No espírito de parceria, permanente, como eu dizia, com os produtores, e sempre buscando a coordenação eh, dentro do, do governo. É, no, ainda também no, no período de transição, ainda em, em novembro, é, um dos meus primeiros contatos foi, com muita honra, com a Frente Parlamentar, num encontro ali no, no Lago Sul, <risos> é, onde já comecei a, a, a aprender e, a, sobretudo, a né, aprender. É, naquela versão socrática, né? saber que nada sei. Né? É, primeira coisa a aprender é aprender que a gente precisa aprender e a é me dar conta de quanto é rico e envolvente esse, esse setor, todas as peculiaridades que, que existem, todos os desafios, e me dar conta de que era necessário realmente é, ir muito a fundo nessa é, nessa ânsia, nesse anseio de promover é, o agro. É, o agronegócio brasileiro é não preciso dizer aos senhores, altamente competitivo, sustentável e eficiente. O mundo inteiro deveria saber disso. E tenho certeza que, em breve, todo mundo, ninguém mais terá dúvidas em outros países de que essa é a realidade. Hoje, o setor corresponde a mais de 20% do do PIB nacional e mais de 40% das exportações, grande parte do superávit brasileiro, da ordem de 70 bilhões, provém do agro. Eu acho que nesses anos difíceis que a nossa economia viveu, ao longo das últimas décadas, eh, realmente o que sustentou o Brasil, o que fez o Brasil eh, se manter como uma grande economia, como um grande player, foi, antes de mais nada, o, o agronegócio. Eh, inclusive, ajudando a sustentar eh, outros setores, setores industriais e de serviços, inclusive, pela seu, pelo seu caráter eh, de eh, transmitir eh, crescimento, de transmitir demanda a, a outros setores. E acreditamos que o futuro é promissor para esse setor já que estudos da FAO projetam que a população mundial deverá chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050, e essas pessoas precisarão eh, se alimentar. E o Brasil tem um papel ah, a desempenhar, fundamental nisso, eh, e, e é nessa, nesse sentido de oportunidade e de responsabilidade também com a segurança alimentar, com a prosperidade eh, global que nós nos, eh, nos movemos. Eu, né, digo muito que... Eh, Todo, com todo o avanço tecnológico que, que existe, inclusive na agricultura, obviamente. né? É, mas, mesmo assim, ainda existe um diferencial entre a, a produção do agro e outros domínios de atividade. Né? Você, realmente pode produzir um supercondutor em, na Sibéria ou na Antártida, mas é, né, dificilmente pode ter o, o grau de produção que nós temos no Brasil em qualquer lugar. E isso nos dá cada vez mais eh, essa essa diferenciação, isso é, como eu dizia, uma oportunidade, uma responsabilidade, isso é uma eh, carta extraordinária que nós temos eh, a jogar em favor de todo o desenvolvimento eh, do Brasil e, e não só especificamente do próprio, do próprio setor, e temos muita consciência disso. Eh, o, estamos absolutamente convencidos de que eh, nessa, como em todas as áreas, eh, precisamos mudar uma mentalidade, uma mentalidade eh, que talvez no agro até menos por causa da interação que já sempre houve entre o setor produtivo e o governo. Mas, de toda forma, eh, é uma mudança horizontal de, eh, de mentalidade. Ou seja, de uma mentalidade de que eh, o governo decide e o setor produtivo tem que eh, se comportar de acordo com aquilo que o governo decidiu, eh, passado e agora, presente, futuro. Uma mentalidade onde... Ah, Uh, os quadros normativos e acordos são gerados a partir uh, da realidade das demandas do, dos setores produtivos isso é absolutamente estratégico para nós uh, nós uh, temos o privilégio de além dos recursos naturais, temos uh, o dinamismo dos produtores exportadores uh, do agronegócio, temos uh, os pesquisadores, sobretudo a Embrapa né? outro dia visitávamos lá Acho que muitos de nós estávamos lá, a Embrapa Territorial, em Campinas. É, trabalho admirável de toda a empresa, a Embrapa Territorial em particular. É, emocionante realmente testemunhar a diferença que a, a, a pesquisa, a, a, a ciência, tecnologia tem feito para para o Brasil nessa área. É, então, temos a, a visão empresarial, a visão empresarial moderna por parte do setor, é, atenta ao mundo. A disposição permanente de investir em inovação, e tecnologia E uh, e na tecnologia de vendas né? Cada vez mais uh, não é óbvio simplesmente produzir né? A chegar aos mercados é cada vez mais um desafio tão uh, premente Quanto o, o desafio de produzir E disso estamos nos dando conta e precisamos aprofundar uh, uh, Por parte do, dos órgãos encarregados da promoção do agronegócio Essa essa tecnologia, Quase que, talvez precisamos de uma embrapa do, do comércio, digamos, uma embrapa da, de, de, de né, toda uma tecnologia de marketing, de como chegar uh, aos mercados, e estamos muito empenhados nisso. Uh, uh, no Itamaraty, especificamente, atuamos em várias frentes uh, nessa área. Trabalhamos, uh, por exemplo, na FAO uh, e no Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, no FIDA, em favor do desenvolvimento rural. Buscamos na Organização Mundial de Comércio o fim dos subsídios que distorcem o comércio internacional e o estabelecimento de parâmetros científicos para a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias, de modo que não constituam barreiras disfarçadas ao comércio. Participamos de organizações como aquelas do açúcar, do café, do vinho, em favor sempre de um ambiente internacional de negócios aberto e seguro, em que esses setores possam se desenvolver e eh, apoiamos sistematicamente e cada vez mais a promoção comercial dos produtos do agro. Eh, o que distingue o nosso esforço, que estamos fazendo agora, é eh, o, uma nova disposição e, e um novo enfoque voltado para o um apoio firme à manutenção e, sobretudo, à conquista de mercados internacionais eh, para os produtos brasileiros, direcionados para eh, resultados. De colocar eh, toda a nossa... É, mecânica é, de que nós dispomos, todos os nossos recursos, é, em favor dessa conquista é, de mercados. É, tenho colocado isso em todas as agendas que nós temos, por exemplo, acabo de vir de uma reunião e almoço com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Marrocos, é, onde já temos uma presença importante do do agro-brasileiro, exportações significativas de mais de um bilhão, mas onde a, as perspectivas são enormes, e já combinamos que vamos fazer uma, depende dos senhores também, mas vamos falar com o senhor, mais uma missão conjunta aí de governo e iniciativa privada ao Marrocos, assim que possível, para é, identificar novas oportunidades, falar também da tecnologia agrícola, onde eles têm muito interesse, é, já combinamos digamos, de vincular um pouco as duas coisas, claro que tecnologia, a gente tem um interesse em si mesmo em exportar a tecnologia, mas na medida em que eles têm esse interesse, então vamos ver que esse interesse seja reciprocado com maior abertura no mercado, eles estão eh, dispostos a isso e uh, extremamente dispostos a, a a ideia deles, inclusive a ter uh, mais atuação triangular conosco, em outros países africanos, onde cada vez mais o, o Marrocos tem uma atuação muito direta em, na, na parte do comércio, através de financiamentos e através de, uh, de cooperação, para uh, estarmos mais presentes lá. Uh, então, uh, nós temos esse, uh, essa convicção de que podemos fazer uma, uma diferença. Uh, nós precisamos também, claro, sincronizar a defesa dos nossos interesses e uh, o combate aos entraves às exportações brasileiras uh, com uh, atividades também de captação de investimentos e, e talvez sobretudo não sobretudo, mas uma dimensão que tem sido talvez insuficientemente explorada, que é a divulgação, a imagem, né? a divulgação da alta qualidade da produtividade sustentável da agricultura e da pecuária brasileiras. Uh, nós uh, como tudo né, na economia é um pouco, é, não é só uma questão de, de números, às vezes é uma questão também de, de psicologia. Né? Precisamos trabalhar para que haja uma imagem real na, na psique coletiva, sobretudo dos países desenvolvidos, sobre a, é, para que a imagem reflita a realidade é, do agronegócio brasileiro. Né? Infelizmente, a gente sabe, tem também repetido isso, que às vezes por ignorância, às vezes por interesse, é, se cria uma imagem completamente distorcida do agro isso influencia o consumo, influencia ah, desfavoravelmente a nós os padrões de consumo e, e os padrões de comércio. E temos a obrigação de fazer isso através da capilaridade da nossa rede no exterior, combater esses estereótipos, essas imagens completamente distorcidas. Então, falando especificamente... Eh, sobre eh, as principais vertentes, e eh, que são refletidas nos painéis desse seminário, eh, temos a promoção comercial, a negociação de acordos eh, comerciais e monitoramento de barreiras, e a promoção da imagem do agronegócio. Essas três, essas três dimensões são basicamente o universo eh, onde nós nos concentramos. Eh, na vertente especificamente de promoção eh, comercial, lembrando que Itamaraty dispõe de uma rede de 119 setores de promoção comercial, é, em embaixadas e é, consulados no exterior é, Cada uma dessas representações atua como defensora e apoiadora dos exportadores brasileiros Isso será o caso cada vez mais Cuidando da organização de feiras, missões empresariais rodadas de negócios, entre outros mecanismos e iniciativas. E eh, temos o um papel fundamental da Apex, claro, com um número menor de, de agências, de, de escritórios no exterior, mas com uma capacidade de atuação extraordinária, eh, com recursos eh, para atuar, pelos quais nós somos responsáveis pelo resultado desses, eh, dessa atuação. E eh, temos um compromisso absoluto de fazer do agronegócio uma das principais prioridades dentro da Apex, usar todos esses mecanismos em maneira concatenada com os mecanismos eh, de, do setor de promoção comercial do Itamaraty, eh, de modo a agilizar toda essa, essa dimensão. Eh, então, é, nessa, nesse trabalho, como eu dizia, atuar não só na, na abertura de mercados, mas também na abertura, de, na atração de investimentos, na criação de é, canais de distribuição isso é outra dimensão onde nós temos é, procurado é, aprofundar a nossa, a nossa atuação. É, para também para dar um exemplo e, e também por coincidência no mundo árabe nós já estamos em contato cada vez mais intenso com os Emirados Árabes Unidos eh, para eh, utilizar a capacidade dos Emirados Árabes através de Dubai sobretudo de atuar como um hub de eh, exportação de produtos do agro eh, para todo o sul da Ásia incluindo aí o, o subcontinente indiano quer dizer que é mais de um, milhão, um bilhão e meio de pessoas Oriente Médio, evidentemente, e leste da África. É, e com a percepção também, essas coisas que a gente vai aprendendo, que eu não tinha me dado conta, antes de ter esse contato mais aprofundado com os Emirados Árabes, que, eh, e os senhores me corrigem se estou errado, mas que a, a acesso a mercados e logística não são, em muitos casos, hoje, duas dimensões separadas, são muito vinculados. Então, a, a questão de ter um hub de distribuição também vai junto com a, a, as correntes, com a, a captação de correntes de investimento de comércio já existentes, por exemplo, a Índia é um mercado muito eh, difícil de... de se chegar a ele, e, uh, nesse caso, o Dubai, os Emirados Árabes tem já os canais de acesso ao mercado indiano para muitos produtos alimentícios, e querem trabalhar conosco para que nós coloquemos a nossa produção através deles. É muito mais fácil chegar, acredito, espero que isso se, se concretize, chegar, por exemplo, ao mercado indiano através uh, desses hubs, do que chegar diretamente ao, ao mercado indiano. Então, a gente está, uh, digamos, tentando sofisticar essa nossa essa nossa atuação. Obrigado. Uh, nós é, só é, nesse ano já, é, enfim, já estamos já trabalhando também muito intensamente com a participação é, em, em pavilhões, feiras, já é, temos é, destinados recursos para participar em 14 das maiores feiras internacionais do agronegócio em 2019. Vamos estar presentes com os senhores em todas essas, essas frentes aí de, de combate positivo pela. É, pelo nosso agronegócio. É, na negociação dos acordos comerciais e monitoramento de barreiras, nós temos uma vocação, uma tradição já de, de atuar aqui no Itamaraty e é, estamos intensificando esse esse trabalho. É, na na OMC, por exemplo, nós temos é, nos empenhado pela reforma das, das regras é, multilaterais. Acreditamos que a, a nova atitude do Brasil de... É, está presente no centro das negociações de reforma da OMC, sem uh, digamos, o ranço de defender determinadas uh, uh, determinadas uh, determinados esquemas negociadores, que eram um pouco dogmáticos antes, por exemplo, que tudo tem que ser negociado por todos os países da OMC. Hoje nós admitimos a ideia das negociações plurilaterais né, entre alguns membros, para depois serem estendidas, né? eh, também a aceitação de novos temas que estão entrando, que antes tínhamos um pouco a reação contra, isso nos capacita para eh, defender melhor o, os antigos temas, entre eles, sobretudo, eh, a agricultura. Quer dizer, o Brasil recupera, eu acredito, espero que seja o caso, estamos trabalhando por isso, a centralidade nesse processo decisório dentro da, da OMC, onde cada vez mais o fundamental é nem tanto a questão do acesso a mercados, isso tende a ser cada vez mais eh, bilateral ou regional, mas, sobretudo, a questão das regras. Né? Precisamos estar é, muito presentes nessa, nessa dimensão. E na solução de controvérsias, evidentemente, onde o Brasil, e vejo aqui vários colegas que são é, especialistas nessa área, é, onde o Itamaraty criou uma capacidade de atuação é, muito significativa e que muitas vezes são também mais importantes para a abertura, ou tão importantes para a abertura de mercados quanto as negociações é, diretas. Estamos, portanto, avançando na, em propostas sobre regras sanitárias e fitossanitárias para melhorar, por exemplo, o, fun o, financiamento, o funcionamento do Comitê sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da OMC, para vincular a, a reforçar a vinculação entre as normas e recomendações das organizações internacionais e as medidas sanitárias dos países individuais. Eh, tanto assim que o Brasil foi apontado coordenador dessas discussões eh, entre os países que lideram o esforço de reforma da OMC dentro do chamado eh, Grupo de Ottawa. E, eh, de maneira muito firme, estamos avançando em grandes negociações eh, do Mercosul com importantes parceiros externos, todos eles importantes parceiros importadores de produtos agrícolas. O mais premente agora é a, a União Europeia. Acreditamos que estamos mais perto do que jamais estivemos nesses 20 anos de negociação de finalmente fechar o acordo. Eh, devemos ter brevemente nas próximas semanas uma reunião ministerial, uma reunião técnica e uma reunião ministerial para tentar eh, costurar o que ainda falta do, do acordo mercosul Europeia que criará, eh, tenho certeza, enormes oportunidades novas para o eh, para o agro, inclusive no, no longo prazo, quer dizer, não só oportunidades imediatas, mas eh, a atração de investimentos e a, a abertura de, eh, de parcerias que eh, estavam um pouco travadas eh, anteriormente eh, e três Muitas grandes negociações onde estamos envolvidos e que são nossa prioridade agora, Coreia do Sul, EFTA e uh, Canadá. Uh, em todas elas, geralmente, né o, o dossiê agrícola acaba sendo mais difícil, é natural, porque né é, é sempre aquele que uh, os países têm mais sensibilidade, mas também é, evidentemente, um setor que o Brasil, o Mercosul também, como os outros países do Mercosul, também grandes exportadores agrícolas, nós jamais fecharemos qualquer negociação que não tenha um significado profundo no, no agronegócio. É. É. Isso também, no, no passado, eu já ouvi assim, um comentário de que, ah, o que o que atrapalha o Mercosul nas negociações é a nossa competitividade na agricultura. É, é uma maneira de ver, né Quer dizer atrapalha, mas é, é o que nós precisamos é, enfatizar. Claro, isso explica, outras coisas explicam, né mas isso explica, claro, essa demora na, na negociação com a com a União Europeia. Mas é interessante, só não quero abundar muito nesse tema, mas... É, eu, como já participei em outras épocas, desde os primórdios na né, negociação Mercosul-UE, me dou conta de uma enorme é, mudança de atitude por parte do lado é, europeu. É, é, até alguns anos atrás, a atitude era um pouco de. É, simplesmente, olha, nós temos aqui um modelo que dá muito pouco para o Mercosul, mas vocês têm que se contentar com isso e é isso. né é, Mais recentemente, eu acho que desde o ano passado, e eu reconheço muito o esforço do da, do governo anterior em, em reacelerar a negociação União Europeia, e agora esse ano, onde nós ainda redobramos mais esse esse esforço, a atitude europeia é diferente, eu acho que eles percebem a, as oportunidades enormes que estão surgindo no Mercosul, sobretudo por causa da perspectiva de uma de um novo ciclo de crescimento da economia brasileira, a atitude é muito mais equitativa, muito mais aberta, Temos tido conversas muito boas, realmente muito boas com, com os europeus, com uma atitude muito mais muito diferente, mais construtiva do que anteriormente, é isso que nos encoraja a acreditar que podemos finalmente fechar o um acordo. Nós enfim, temos trabalhado em estreita coordenação com o MAPA em ações específicas de tentativa de abertura de mercados eh, na parte sanitária e fitossanitária. Só para dar um exemplo, recentemente na, eh, na Malásia, nós, eh, entre Mapa e Itamaraty, conseguimos eh, abrir a Malásia para as exportações de, de bovinos vivos para abate e eh, estamos trabalhando muito também intensamente com eh, mercados-alvo aí no Sudeste Asiático, isso é uma prioridade também, são mercados enormes, que tão, dependem muito dessa, ah, dessa questão fitossanitária. Bem, sei que estou falando muito, mas só para completar com um pouco mais sobre essa vertente que eu inciso, é que é da promoção da imagem do, do agronegócio, é, o, nós é, precisamos ter uma, uma, um enfoque mais profundo, mais sofisticado para construir e consolidar a reputação é, dos alimentos brasileiros. Para isso, precisamos é, divulgar tanto a qualidade em si da produção quanto a, a questão da nossa, das nossas políticas ambientais. Né? Como vocês sabem, aqui eu... A imagem é aquela de que nós estamos destruindo a Amazônia para é, plantar soja, né? que evidentemente não é o caso, é, ou coisas semelhantes. Né? É, então, é, é uma imagem difícil de desfazer, porque ela é muito alargada, né? é, muito superficial, né? é, e, mas é, isso temos que trabalhar incansavelmente para, é, para ir adiante nessa, nessa dimensão. É, nós é, estamos... É, Trabalhando com... Né, precisamos trabalhar cada vez mais, vamos dizer, com Embrapa, por exemplo, também para mostrar eh, mais direto com um, um, um mapas, com assim, informações muito claras, né, a, a ocupação ambientalmente sustentável do nosso território por parte da, eh, da, da agricultura do agronegócio brasileiro. Então, essa questão da imagem é cada vez mais eh, fundamental. E eh, estamos, enfim, trabalhando, enfim, voltando um pouco na, na vertente da da negociação, digamos, é, com, também, é importante dizer que se concentra, às vezes, na questão dos acordos, mas, é, com países com os quais não estamos negociando acordos, mas, não quer dizer, que não desejamos negociando algo. Né? Sobretudo, um mercado imenso, né, como a China, temos então, já, nesse ano, conseguido é, alguns avanços, continuaremos... É, tentando, que é, um, é um propósito há muito tempo, acho que finalmente temos uma dinâmica diferente na relação é, com a China, é, usando melhor a nossa capacidade negociadora, é, abrir é, novos para novos produtos o no mercado chinês, ampliar, incluir para produtos de maior valor agregado, isso tem sido a nossa ambição há muitos anos e não vinha sendo conseguido. Já estamos acho, com sinais de que isso é, é possível a partir da, de últimas reuniões, aí, como a da Comissão Lista Bilateral e e esperamos aprofundar isso em novos contatos aí com esse mercado eh, gigantesco mais, eh, mais adiante ainda esse ano. Bem, eh, falei muito, queria dar esse panorama, esse sobretudo queria eh, dizer que, eh, do nosso entusiasmo aqui no Itamaraty, eh, de trabalhar com o Agro, de trabalhar com, com todos os senhores, eh, com o Congresso de maneira muito clara, com a frente parlamentar, que é é um parceiro absolutamente decisivo nesse, nesse processo. Acho que, é, digamos, o, o, talvez o coração pulsante aí dessa, dessa diplomacia do Águia tem que ser a, a, frente, a frente parlamentar e todo o Congresso brasileiro que dá a solidez a tudo aquilo que a gente faz, que é, né, a, digamos, a, uma democracia né, onde a, a, é importante que as coisas tenham essa solidez democrática, essa legitimidade a partir da, da, dos representantes do povo. Então é isso. Muito obrigado e desejo a todos um excelente seminário. Muito obrigado.